Bom, vocês receberam a tarefa de pesquisar uma atividade e conhecer os detalhes dela para, a partir desse conhecimento, elaborar ideias de novos serviços, produtos, artefatos interativos. Uma coisa bem importante no design de interação, que diferencia ele de outras formas de design, outras abordagens para design, é que ele é baseado em pesquisas com usuários de pessoas que vão usar o negócio Depois de das contas. Outras formas de design Até existem essa noção De pesquisa é, com usuários Mas ela não é Posta em prática, muitas vezes Ou é apenas pesquisa de marketing É muito baseada em pesquisa de marketing Ou é baseada em pesquisa Econômica é, Militar na antropometria né? Agora, essa pesquisa mesmo De como as pessoas se comportam como você vai inserir um artefato ali, vai modificar essas essa dinâmicas de comportamento das pessoas, essa é a área que o design de interação mais, mais tem como diferencial a contribuir. Por isso que em empresas como a ITO, é, Frog Design, que são empresas de design grandes, você tem designers industriais, é, designers design industriais? É, fala isso? Designista industrial, fala isso. Tá errado, né? Mas tudo bem. Desenhista industrial, projetista industrial, sei lá o que é o nome. É, eu penso em inglês, né? Industrial design funciona, industrial designer. Você tem também os interaction designers trabalhando juntos, você tem os graphic designers trabalhando juntos, você tem designers de várias áreas trabalhando juntos, porque cada um tem uma abordagem diferente para o problema. Então, um dos diferenciais do design de interação é pesquisa de campo. Por que ela é importante? Porque ela permite que nós, como designers, e a nossa equipe de desenvolvedores, que não são necessariamente designers, compreendam e percebam a diferença que existe entre as pessoas, principalmente em relação a nós mesmos e as pessoas que vão estar usando os, os produtos. Porque não muitas vezes a gente projeta para nós mesmos, né? Isso é, pode ser bom se a gente for parecido com quem for usar, ou pode ser ruim se quem for usar é muito diferente de nós. Outra importância, e essa que está fazendo, na realidade, disparando o maior é, investimento né, nesse tipo de atividade, é que é a pesquisa de campo permite de inovação, descobrir oportunidades de inovação. Aí entra esse artigo do Donald Norman que eu indiquei para vocês na Interactions, que se chama é, WorkAround Hacks, the Source of Innovation, alguma coisa assim, que ele fala que os hacks e as coisas que gambiarras que as pessoas criam no dia a dia são soluções para problemas que já existem no mundo que são soluções muito criativas. Ao invés de a gente ficar tentando reinventar a roda, vocês tiveram essa dificuldade no exercício do REC, né? Vocês, não conseguiram criar um, ou vocês conseguiram criar um REC novo, que alguém já tinha criado. Então, ao invés de a gente ficar tentando se esforçar para criar novos RECs, novos projetos, por que não tentar pegar é, um hack desses e incorporar essa solução no seu, no seu produto, né? É, vou, claro que vocês têm que fazer o exercício de criar um hack também. Não vou des, é, tirar de vocês essa tarefa. Vocês devem continuar com essa tarefa e, e montar o um hack. Por quê? Porque vocês têm que se sentir do outro lado também da questão. Não é só você ser o cara que vai lá e estuda o hack, rouba o hack do cara, né? ganha milhões em cima da solução dele e não paga nada. Sem você saber como é fazer um hack. Né? Você tem que ter o feeling também. Né? E outro outra motivo bem importante da pesquisa é esse vezes acontece sem a empresa prever o designer ou o pesquisador faz a pesquisa por conta própria e apresenta os resultados e surpreende a empresa porque ele mostra dados que comprovam que o projeto que, eles estão, que a empresa está investindo milhões não vai dar certo vai dar errado né? então o designer vai lá e mostra olha esse projeto tem uma orientação que está inadequada com a realidade então a pesquisa serve para botar o pé no chão para o profissional, né, significa uma expansão da consciência. Eu já mostrei esse esquema para vocês, mas não custa repetir. Né? É, a gente está acostumado a trabalhar num, num contexto muito restrito, né, em que a gente se preocupa apenas com o que a gente precisa projetar. Projetou, deu certo, entregou, ganho dinheiro, estou feliz, começa um novo processo. Simplesmente eu não me preocupo em entregar soluções, projetos, receber a, a minha grana, né? Eu não estou nem aí para o, o impacto que isso vai ter no mundo, né? Ou mesmo para a própria empresa que eu trabalho. Agora quando você aumenta um pouco mais a consciência, né, você começa a perceber, não, peraí, a minha ação aqui vai afetar a minha empresa colar, no outro departamento, você começa a ter uma visão um pouco mais abrangente. Agora por que não também pensar em termos é, globais, né? As nossas soluções interferem na sociedade como um todo. E é isso que. Eu acho que é um diferencial do design de interação. Né? Enquanto que as engenharias. É, tudo bem, estou generalizando, né? mas, em geral, a engenharia está preocupada com questões técnicas. A interação no computador e o design de interface, ele normalmente, está se preocupado com as questões simbólicas da interação. Como é que o computador se faz entender para a pessoa? Como é que a pessoa se faz entender para o computador? Ela é uma abordagem bastante individualista, como a gente viu na teoria do processamento da informação o design de interação, ele já está mais no âmbito social Como é que as nossas dinâmicas sociais vão ser afetadas, alteradas E é, como elas já estão acontecendo, né? como é que a gente já está alterando, mudando e alterando As nossas dinâmicas de comunicação entre pessoas, né? Por isso, mediada por um sistema Aí, para você trabalhar no contexto social, você tem que conhecer também o contexto simbólico e o contexto técnico. Você não precisa entrar na caixa preta, mas precisa, pelo menos, saber que tipo de artefatos existem. Né? E, já no plano mais global ainda, é o plano cultural, que, a volta e meia, os designers de interação têm que fazer é, esse curso, têm que conhecer um pouco disso, mas não necessariamente são expertos nesse assunto. Porque são conhecimentos que você só consegue detectar e perceber e compreender após muitos e muitos anos de pesquisa coisa que a gente normalmente não tem tempo nos nossos ritmos de projeto então isso fica mais a cargo da antropologia e uma tentativa que muitas vezes é bastante reducionista do marketing né, de fazer pesquisas de âmbito cultural então nós trabalhamos mais no âmbito social pelo menos na minha visão né? primeiro, antes de mostrar a pouco como fazer pesquisa Quero motivar vocês a fazer pesquisa e mostrar que tem empresas fazendo e ganhando muito dinheiro com isso, e mostrar que não é uma prática, digamos assim, acadêmica. Estou mostrando para vocês uma prática de mercado. Nokia, acho que é, não é o melhor exemplo de pesquisa necessariamente, não é as melhores pesquisas, mas é a empresa que tem mais publicado é, as pesquisas que eles têm, têm feito. É, tem aparecido mais na, na, no filme como empresa que investe em pesquisa. Um design voltado à tecnologia, mercado tecnológico o blog do Young Chip Chase, já passei para vocês algumas... Young né? Chip Chase, passei? Bom, depois vocês olhem nas referências lá no Moodle, tem lá como é o processo de design a Nokia, alguma coisa assim Tem aí um, é um link para o blog do pesquisador que viaja no mundo, é, coordenando várias equipes pra, de, de pesquisa e ele tenta descobrir esses hacks que as pessoas fazem com os aparelhos da Nokia e transformar isso em produtos. Um caso é, bem particular que eu quero chamar a atenção é, são essas, esses, essas lojas de telefones celulares compartilhados. Né? Você vai lá na loja e você aluga o telefone celular para uma ligação. E o cara transforma o telefone celular dele do negócio. Porque lá, em certos lugares na África, né, você tem que ter uma antena gigante, tá, uma puta infraestrutura para você poder ter um, um celular Então aí o cara faz isso para a vida inteira né? E daí como é que faz para você ter uma agenda de endereços? Não cabe um telefone só Então o cara tinha uma, tipo, uma espécie de uma agenda mesmo, pública, né? Cada um podia lá anotar qualquer endereço que quisesse, qualquer telefone que quisesse Então o que eles fizeram? Eles criaram um outro aparelho é, com uma funcionalidade nova que são com calendários, múltiplos calendários você pode entrar com o seu nome ali Fred, né? aparece o seu calendário Com os seus números, separado dos outros né? Então esse produto está sendo vendido Comercializado Eles estão criando vários produtos para mercados emergentes Nessas né? pesquisas de campo deles É porque eles conheciam muito bem o mercado Dos países Onde eles já atuavam, desenvolvidos né? Tem uma demanda de consumo Só que esse mercado está saturado e eles querem Desovar essa produção de celulares para outros países Como é que você vai produzir um se lá para o um país como o Brasil, África, é, países da África, né, que você não conhece direito esse público, o que eles querem, você vai ter que fazer uma pesquisa, Porque eles têm uma, uma dinâmica de, de vida muito diferente do país, dos países de onde vêm é, esses pesquisadores. A Motorola também, depois que a Nokia começou a investir nisso, também teve que entrar no, na, na corrida, né, porque Motorola estava ficando para trás. Muita gente estava criticando, deixando de usar Motorola, que achava os celulares da Motorola os mais difíceis de usar. Muita reclamação quanto a isso. O problema é de usabilidade. Eles começaram a investir bem. Agora estão com um núcleo legal de, de, de design de interação. Inclusive o aquele de, um dos organizadores daquela XDA List, né, que é uma lista de design de interação muito legal, é o como é que é o nome dele? David. Né? David Helen, David Helen. Ele mudou, David Maluf, ele mudou de nome. Ele era David Helen, casou com uma mulher, aí botou o nome da mulher, aí ele botou o nome dele. Não é o contrário, né? E agora ele é David, David Maluf. Ele trabalha lá na na Motorola, um dos designers lá. Eles fizeram um projeto bem legal com esse de pesquisa para desenvolver esse motofone. Já viram? O pretinho. É super barato. Eles fizeram com a ideia de ser um um telefone super barato e pessoas que pudessem, que não, não leem analfabetos, possam operar ele com facilidade. Então tem vários ícones, ele tem uma terra forte, enfim. ele tem um, no caso da, pra Índia, né, eles fizeram um modelo que tem um, um ringtone bem alto, Por quê? porque eles descobriram que na Índia as pessoas comemoram ah, festas de casamento, muita frequência, são festas muito duradouras, assim duram vários dias e fica aquela música o dia todo e ninguém ouve o celular tocar. Acredite se quiser. E aí, é esse ele... aí da foto? É esse aí. Esse de trás. Parece que, parece que é um e-paper, né? É, eles usaram uma tecnologia nova de, de parece que é um grafite. Monitorzinho. É, é? Você já viu ele? Já ah, já. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que o Paulo tem desse. Paulo? É, não é? Não sei. O Paulo tem, Eu acho que é. é. Ele mostrou uma vez ele mostrou, que ele gostava que era bem. Então eles fizeram esse projeto para fazer um celular que fosse só para falar, né? Porque hoje em dia né, o celular começa a acrescentar tá muito. Um meu, é que esse, esse, esse estilo aqui. Esse, esse, esse sei lá, esse digital dele é aí. Pra ler é difícil fazer né, as mensagens. Ah, sim, esse aqui, né? É, é verdade, ele é muito grande, um me disseram. É, o B é minúsculo, ele não faz o um B maiúsculo. Ele só tem esses pauzinhos. É, ele é cristal é, líquido fechado, mas você não tem pixel, mas por outro lado é mais mais legível, bem mais legível. E a Apple, né, que embora faça muita muita muita muita pesquisa, você não sabe que tipo de pesquisa ela faz, onde ela faz, como ela faz, porque ela testa tudo a sete chaves. A única coisa que a gente sabe, que comprova que eles fazem muita muita muita pesquisa, são a quantidade absurda de patentes que eles registram todo mês. É, todo mês está saindo uma nova patente da Apple lá uma coisa nova que esses caras inventaram. De onde vocês acham que eles tinham ideias para fazer essas coisas, se não de pesquisa? Né? Não é por acaso que, que o iPhone ele tem 217 patentes registradas para fazer o iPhone. Né? Para poder, poder cobrir, né? É um, é um modelo de negócios. né? Outras empresas não investem tanto assim pra, em pesquisa fechada como a Apple. Mas eles têm esse modelo. Daí depois eles ficam sem concorrência. Se você quiser fazer um celular touch screen e tal, com esses, esses movimentos que tem no iPhone, você não pode sem pagar royalties para Apple. Então, os, por isso eu não vê Nokia e Motorola fazendo uma coisa igual iPhone. Não tem como. Só o Só o Bom, sobre pesquisa, então, é, eu vou apresentar algumas questões metodológicas básicas. Vocês são meio chatos, mas vocês têm que lidar com elas. Porque senão vocês vão vir com ideias mirabolantes de pesquisa Que são, é, vão te dar resultados distorcidos Você vai ter uma visão da realidade Que na realidade ela não é uma realidade né? É só você que acha que é realidade Então, primeira coisa é você escolher o seu lado Você vai fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa Não me venha com essa história de qual e quant Porque isso aí é conversa fiada. Isso aí, quanto para mim, é, é, significa salada mista. Quer dizer o quê? quanto é o seguinte, você foi de uma pesquisa quantitativa, aí você chegou lá, um, número, um monte de número que você não entende nada. Aí você vai e faz uma análise qualitativa dos seus números. Aí você inventa, começa a botar um monte de, de ideias, e você, ah, não, porque eu acho que tal pessoa olhou para esses dados e falou que era legal. Aí você fala e anota. Isso, isso não, não vai te dar uma coisa... uma, uma Informação que vai ser interessante para o seu projeto É uma coisa totalmente subjetiva. Né? Agora se você faz o contrário, se você vai lá, conversa com uma pessoa, né? aí vai lá e a pessoa fala um monte e tal e você tem uma entrevista. Uma pesquisa qualitativa. E agora vamos fazer uma análise quantitativa da, da pesquisa. Aí você vai lá e pega, vamos levantar quantas vezes a pessoa falou a palavra medo na entrevista. A pessoa falou 19 vezes a palavra medo na entrevista de duas horas significa que ela estava com medo né? o que, que você está fazendo? você está misturando as bolas é justamente contra, contra isso que eu estou criticando então tentem sempre claro que, que isso não vai ser nem sempre possível porque existe muita muita muita melança quando se fala em pesquisa em ambientes corporativos as pessoas né, fazem, adoram qualiconte em ambientes corporativos, porque não entendem o que é um processo de pesquisa e como é importante o rigor normalmente as empresas fazem pesquisa dentro de uma empresa porque alguém quer comprovar a sua visão aí o cara lá, de diretor da empresa fala você pesquisa assim assado, papapá porque eu quero defender isso na próxima reunião do conselho lá da empresa tal quero que você me dê dados para comprovar é o mais comum daí se é qualipante, se não é, o rigor ó, vai para o brejo, porque a, a pesquisa é toda enviesada, né ela é toda focada para provar alguma coisa que você já, já sabe, teoricamente. É, ou até a pesquisa pode ser boa, mas o cara tira só as informações que parece. Exatamente, é. Então é bem, bem complicado, porque o que é a pesquisa? É um critério de verdade, né? A ideia é que a pesquisa tenta refletir alguma coisa que é verdade, realidade, né? Que é uma coisa que você não conhece. Mas, no final dos contos, ela pode ser distorcida e enviesada para onde você quiser, né? No, no caso do design, eu acredito que, normalmente... Os dados quantitativos, eles são menos úteis. Tudo bem, quando você vai trabalhar com antropometria, saber qual que é o tamanho médio da mão das pessoas para você fazer um controle remoto, ótimo. Dados quantitativos vão ser bem úteis. Agora, se você, você quiser fazer o um dado quantitativo sobre questões semióticas, né? Ah não, 90% das pessoas associam o vermelho a desligar. Aí se for lá o vermelho de desligar, e um dia lá a pessoa é, tá alegre e tal, e aperta um tom vermelho pensando para gravar né Daí se confunde. Quer dizer, saber que 90% das pessoas associam isso ou aquilo, não quer dizer que você vá necessariamente associar isso ou aquilo no seu design. É diferente da topometria, porque é um dado objetivo. Minha mão né, tem é, 30 centímetros, 10, 15 centímetros de diâmetro. É incontestável isso. Agora, um momento eu, eu associo o botão vermelho a desligar, mas outro momento eu associo o botão vermelho a gravar. Então não dá para você. As questões simbólicas, assim, que são. Eu acho que são mais relativas ao design, né? São as mais.. onde o design se, se consegue se desenvolver melhor, eu acho, e dar melhor contribuição, que eu acho que os dados quantitativos são meio limitados, mas não significa que eles sejam completamente inúteis. Então, há muito cuidado. Dados qualitativos, enviesamento deles é muito mais fácil também. Dados quantitativos é mais difícil. Só que quando você coloca dados, é, enviesa, dados quantitativos, se torna mais difícil de você perceber. Essa que eu falei para vocês agora, né? Você dizer que as pessoas 20 vezes ela falou que tem medo, né? Se você não tem uma sacadinha assim de, de pesquisa, você não, não consegue perceber que você está enviesando a pesquisa com uma abordagem dessas. Ivrani, você pode dar só uma explicação simples, qual é a diferença principal de qualitativo? Qual e quant? Tá, vamos pensar bem, bem simplificado. Quantitativo se interessa por é, dados factuais objetivos que podem ser mensurados em números comparados entre variáveis distintas. Qual tá? é L. Qual Dados, pesquisa qualitativa é aquela que não se preocupa com quantidade de pessoas que vão ser abordadas, nem com uma representatividade dos dados. Ela não quer que a opinião tirada nessa pesquisa vale para uma grande quantidade de pessoas. Ela está preocupada em focar na opinião, na profunda uma compreensão profunda de um determinado fenômeno específico. Se eu puder tirar alguma lição daquela Aquele fenômeno que eu posso usar em outras situações? Beleza. Mas isso não é o mais importante. É importante compreender aquele fenômeno em sua, sua profundidade. Lembra do materialista e idealista? Então, o idealista é o quantitativo. Ou também pode ser o materialista também. Agora, esse, essa ideia qualitativa está muito mais na linha fenomenológica. Né? Que é você conhecer o o fenômeno em profundidade então você vai, você faz uma entrevista só com uma pessoa, fica cinco horas com ela, só sabe a opinião daquela pessoa. Mas na linha você consegue muito mais informação, muito mais profunda do que se você entrevistar 10 minutos, 20 mil pessoas. Entendeu? Bom, por exemplo, você que está avaliando é, uma cerveja pegar e entrevistar 50 pessoas e ver se elas gostam de tomar cerveja e se elas preferem cerveja a marca, o que, aí você levanta, isso aí é uma qualitativa Isso. qualitativa é você ficar entrevistando uma pessoa sobre o que, que ela acha, como é que ela toma o óleo da cerveja, me diga o que, que você acha dessa cerveja. Conte-se uma história, que você sabor, passou um dia. O que você é. lembra quando você toma ela, isso, o que acontece, isso. e aí levantar essas informações. Exatamente. Vocês compreenderam? Outra questão, nessa, nessa minha pesquisa, a minha observação das pessoas, ela vai ser distanciada ou ela vai ser participativa? Quanto participativa? Quanto distanciada? Né? Existem possibilidades de você entrar no ambiente pesquisar ele sem que você seja percebido, tentando se esconder, tentando parecer que você não é ninguém. De repente alguém acha que você é um, é um olheiro, acha que você é um, é um, sei lá, um policial, um investigador... Ou tem outras possibilidades de você entrar na, no ambiente pesquisado, fazer parte do grupo e de repente você está lá, lá levantando uma placa na, na rua, assim, fazendo parte do movimento social, como se fosse qualquer um outro, qualquer um membro ativo, mas ainda assim você está pesquisando. Você pode ir para um lado ou para o outro. Então é o ideal na música na parede, é esse, de você ficar como, imperceptível né, no ambiente. E para isso existe metodologia, como se faz para se tornar imperceptível? Você tem que ir várias vezes até que as pessoas se acostumem com você. Então você começa lá, você vai lá numa sala de aula, vai fazer pesquisa em sala de aula. Primeiro dia, o professor apresenta pesquisadores pesquisador dos alunos. Queridos alunos, agora nós recebemos um pesquisador X da universidade, vai aqui o aluno de vocês, tá? Aí a galera vai em cima dele e fica perguntando, ô tio, faz assim que, papapá. Só depois de uns 10 dias é que as crianças vão, não vão mais dar bola para a novidade, né? Que é o pesquisador. Aí o pesquisador começa a virar mosca na parede e para de interferir no processo, né? Porque o que, que eles querem, esse ideal de mosca na parede? Para você não enviesar. Eles acham que se você participar da atividade, você vai é, contaminar ela. Porque você é uma mosca, né? <risos> se você contaminar a atividade, ela vai ser diferente daquilo que era antes de você pesquisar, né? É, eu tenho um certo, um certo gésio assim, de não gostar muito dessa ideia então, assim, Eu acho que as atividades estão sempre se transformando Se você entrar lá e modificar, ou não modificar, vai modificar do mesmo jeito Você pode ter Toda a pesquisa é um recorte situado então, Eu fui lá e fiz uma pesquisa, eu participei e eu assumo isso Que eu atetei essa é outra visão da pesquisa participativa Eu assumo e digo, ó, isso aqui eu acho que eu interferi, isso aqui eu acho que não mas você trabalha com uma visão mais realista da coisa, quando você participa, eu acho. Agora, quando você participa, que é uma questão, né? Quanto você vai defender os pontos, né? Ah, participar, de uma pesquisa, participar de uma pesquisa com o pessoal do software livre. Daqui a pouco você está formatando a máquina, botando Linux no seu computador, não usa mais PowerPoint, sai xingando todo mundo que usa Microsoft, né? Qual o nível de participação que você vai ter? E quais são as implicações éticas e legais que a pesquisa vai ter, né? Isso é bem importante, principalmente quando você estão trabalhando com empresas. Aí, o consumidor que você vai entrevistar pode processar a empresa por utilização e das suas opiniões, das suas ideias, né? Principalmente se você fotografar, filmar, de repente você filma lá, põe no comercial sem falar para o carro, sem pagar cachê. Está tá ferrando. Vai processar e vai tirar uma grana da empresa. Então por isso as empresas tomam muito cuidado. E você, como pesquisador, pode sofrer sanções. Imagina você vai fazer uma pesquisa lá com uma tribo de pigneus na África, né? Ah, como é que vocês viram o celular? Ah, a gente gosta de ligar lá para uma pizza e tal. E vem cá, vamos conversar mais um pouquinho. De repente estão te levando pro um caldeirão lá, né? Tindo, cuidado. Ou então, se você fala alguma coisa errada, né? A pessoa se ofende, fica brava, você bate em você, né? Ou, né dá um tiro em você, assim, lá tem que tomar muito cuidado né, gente, com essas questões em né? alguns lugares públicos não é necessário pedir autorização expressa porque participa do princípio dependendo da... vocês tem que saber onde vocês estão pesquisando Tô falando Brasil, né? no Brasil tem uma lei, agora outros países tem outras leis, no Brasil se você fotografar alguém em público, você não precisa pagar a caixa, não precisa fazer nada porque a pessoa estava em público, todo mundo estava vendo ela qualquer um poderia tirar a foto você não está mostrando nada que era privado. Agora, se você chegar muito perto da pessoa, tirar uma foto tipo, close dela, você usar essa foto, uma é, uma situação que a pessoa não gosta, ela pode processar por isso. Então, é complicado. É até quando você compra ingresso para show, está é escrito, né, atrás do ingresso, sobre... você pode ser você comprando fala... esse ingresso e entrando no show está dizendo que você não liga de ser filmado. Você é, mas mesmo assim, no caso do show, não precisaria. Eles estão tomando um recurso extra. Mas não precisaria, porque teoricamente você já está no local público. Dependendo do show, né? Pode ser lugar fechado também. É complicado. Agora, em local aberto, público, você pode tirar na boa. Se você não for só daquela pessoa. Você, tirar, você tem que tirar com várias pessoas em volta. Agora, tem outros lugares que é essencial você pedir né, autorização. <risos> Pense uma favela, num um morro, né, no Rio de Janeiro. Se você não pedir autorização para o traficante lá para fazer a operação de pesquisa, hum. você corre muito risco. Né? Aí tomar, como é que é? Pipoco, né? Vai tomar uns pipocos lá. É, isso aí, essa foto foi tirada lá no Rio mesmo, quando a Norte subiu o morro. Eles têm até um, um centro avançado lá, né, nos um morros lá, né, a favela do Jacarezinho. Pesquisas lá, assim, aí eles Então você ah, tem que conhecer muito bem as vezes o seu. Cartão de memória de então vocês tem que tomar cuidado com essas questões legais, assim, principalmente em terrenos desconhecidos. Quando você vai fotografar dentro de um ambiente particular, você tem que conhecer a lei do, daquele, daquele terreno, que pode ser um, o regimento interno que eles falam, né? Você vai fotografar no, shop, no shopping. O shopping sempre o cara pode te pôr para fora mesmo, porque é um ambiente particular. Tem um rendimento interno e é proibido filmar ali dentro. Se você quiser filmar ali dentro, só com a autorização deles. Ou se vocês vão para uma comunidade, é, é, um, um, você tem que saber a lei dessa comunidade. A gente pensa que é só essa pandemia lá, no, lá na África. Mas, às vezes, dentro do nosso país tem regiões onde isso é complicado, né? Quem está tomando um pouco da cabeça não é o seu né? O discreto lá. Ah, é. Eles estão... Tem uns caras lá que... Eles filmaram, eles vão andando na rua, né, com aquela câmera, filmando por lá na rua. Aí diz que teve uns caras, uma, um condomínio aberto nos Estados Unidos, isso que é um condomínio. Aliás, um condomínio fechado só que não tem porta, né? Só que as ruas, lá dentro são particulares. Sim. Aí diz que o Google entrou lá e filmou, não sei o quê. Aí, diz, os caras vão processando o Google, porque aquilo era uma área privada. Pois é. E apareceu na internet para todo mundo. Não, realmente. Mas tá errado. Tem que tomar tem que tomar muito cuidado com essa. Parecia esses dias um cara, um cara desmaiado assim, vendo na frente de casa. <risos> e Street View? Você viu? Não, não. É. <risos> o cara desmaiado na frente de casa, assim, com uma garrafa, não. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o Big Brother tá chegando. Uhum. Agora é um negócio interessante, eu já falei com vocês, né? Porque você tem tá lá no Street View lá, milhares de fotos, né? Como é que o Google vai saber onde tem o um cara desmaiado com? Só uma, uma, né, pequenos irmãos que ficam olhando todas as fotos que saem do Instituto e a procura de coisas estruturas como é. isso, né? Ninguém tinha, sabe qual olhando lá o cor, achando mulher não lá, né? Pois é. Exploente, né? Teve um cara que pintou um óleo em cima da casa, né? As pessoas acharam um óleo. Projeto? Uma garota, não é? a cor, é? Ah, é isso mesmo? Ah, é? Era um óleo só? Um só? Era um óleo só. Mas era Para quem quiser fazer um espalhado. Vários, vários perguntas. Bacana, né? Mas para vocês terem precisão na pesquisa, vocês têm que ter um negócio chamado triangulação. O que, é que significa triangulação? Significa que você não confia em uma fonte, nem duas. Você só confia em três. Não, estou brincando. Não precisa necessariamente dizer três. Mas você não continua tá? Você vai lá vai lá, pro, lá no, no morro Sobe o morro Entrevista lá o traficante né? O traficante fala Não, porque aqui a gente não mata ninguém não Nós só atiramos pra cima para dar uma outra medo é, só, fazemos, só, fazemos, só, só atiramos fogo de artifício Tudo bem, o traficante falou Isso é nó Não te escuta Agora, você vai olhar depois as estatísticas da defesa civil, né, para ver quantas pessoas morreram de, de tiros, né, por bala perdida, por tiros na região. Né. Então você vai triangular esses dados, que são qualitativos, às vezes, na fala do traficante, com um dado é, quantitativo, que é o número de mortes. Né. Você não pode concluir dizer: olha, foram os traficantes que mataram, essas balas perdidas saíram das, das armas dos traficantes. Mas você pode sugerir, você pode dizer, olha, existe uma grande possibilidade de ser assim. O mais que o traficante de mulheres não tenha matado, alguém matou. Né? É, então é importante saber cruzar dados, né? E é bem difícil fazer esse tipo de interpretação. Você tem que ter um certo rigor não sai por aí inventando, inventando asneira com base científica, digamos assim. Né? Quanto mais confiabilidade você quer precisa na pesquisa maior nível de triangulação que você vai precisar ter. Tem um filme muito bom sobre esse assunto, chamado... Caramba, não vou me lembrar o nome do filme. Mas é o filme que conta a história da, da, da, do impeachment do Richard Nixon. Alguém já viu? Tem, o, tem os jornalistas lá do Washington Post que recebem uma denúncia do, de, uma, de uma informante que não os queria se identificar, o chamado que só chamava, se auto-identificava como garganta profunda, né, deep throat, e aí ele chegava lá e falava o que estava acontecendo, o que que o gabinete do, do presidente estava fazendo para poder manipular as eleições que estavam se aproximando. Eles iam lá e invadiam, invadiram o, o QG de, de campanha do inimigo dele na próxima eleição, do rival. e aí é, esses, esses jornalistas ficaram sabendo disso, só que ao invés deles publicarem no jornal, ó, Garganta Profunda diz que Richard é Nixon é ladrão, não, eles pegaram a dica do Garganta Profunda e foram investigar em outras fontes que tivessem informações, dados factuais que pudessem comprovar o que estava acontecendo. Daí o processo de investigação vai todo aparecendo aos poucos no jornal, cada fonte que eles vão encontrando, eles vão publicando, até que culminou com a queda do impeachment do, do presidente quando a nação ficou sabendo do escândalo. O, o editor do jornal, sempre, cada vez que eles vinham com as denúncias, ele falava para os jornalistas, Olha, você tem que comprovar isso muito bem, a gente não pode arriscar o nosso jornal, é, a credibilidade do nosso jornal, por conta de uma informação errada. Né? Imagina, o jornal põe lá presidente ladrão, aí não, não é ladrão coisa nenhuma, né? o jornal vai com um buraco. Né? Que é o que, o que, que se baseia o jornal? Né? as pessoas acham, que ele tem verdade, né? Mas essa questão da fonte é complicada, né? É, acho que o Leandro falou numa aula que a internet, ela está se tornando uma verdade, né? Sim. É, quando você faz uma pesquisa, você pesquisa em qualquer lugar, acha... Wikipedia, daí, né? É, também. Daí você fala assim, não, Ana, mas isso não é real. É sim, mas por que, que é real? Ah, eu vi na internet. É. antigamente eu vi no jornal. É, O jornal ele normal. segue uma fonte, ele procura, né? Da credibilidade, é você pode entrar na Wikipedia, ver uma informação, passar para frente e não ser verdade, hum. né? E você acha que, tem, que é tão verdade o que está na Wikipedia quanto que sai no jornal, Quanto hum. que às vezes não é. Por isso que eu sempre olho alguma coisa na Wikipedia, eu sempre tento procurar outras fontes. Na própria internet mesmo, às é. vezes, né? Exatamente. A internet, por si, não está criando mentiras, propagando mentiras. A internet permite que você procure verdade. O grande problema é a preguiça humana, né? De acreditar, né? E os, os, nas escolas, os professores reclamam muito da internet. Ah, porque o aluno faz o trabalho rapidinho, né? Copia e cola, nem verifica a fonte. O problema não é a internet, o problema são os alunos. E por que, que os alunos estão copiando e colando? Porque provavelmente os trabalhos são ridículos também na nossa época. Claro que fazia, e mais e legal que os lá. professores o mais legal é que os professores na nossa época não sabiam o que era internet, e não sabiam que dava para você copiar e colar. Então, então você apresentava é... o trabalho e ganhava 10. Mesmo antes da internet. Mesmo antes dos livros, é. você copiava, o verdadeiro Pois é, só que os professores acham que você pelo menos lia, né? Porque hoje em dia se dá Ctrl C, Ctrl V, nem lê, né? Você lê a primeira frase, ela tem a ver. Ah, tem a isso. Bom o importante da triangulação é de vocês fazerem também ela dentro de uma dentro de um escopo você quer, digamos assim, comprovar uma hipótese ah, eu acho que isso então você puxa os dados que vai, vai te ajudar a provar a hipótese você pode se enviesar muito a sua pesquisa usando esse, esse método a, a, a, não é que eu uso muito a triangulação olha só, que eles colocam no slide deles isso explica como é que é a metodologia de, de pesquisa deles então eles fazem muito, é, fazem observações na rua né? e discussões com as pessoas que são, que conhecem o um assunto. Por exemplo, vão trabalhar com. Vão fazer uma pesquisa sobre oficinas de reparo e modificação de celulares. Então eles vão perguntar quem são os caras que manjam nessa área. Então tá, aí como é que eles vão pesquisar? Vão usar a entrevistas ad hoc, que são entrevistas assim, sem nenhum tipo de estrutura, encontrei um cara na rua e então, tal, de repente comecei a bater papo, e já consideram como uma área de pesquisa. Em média, eles têm é, menos de 30 pessoas cada região que eu trabalho nisso, 30 pessoas. Outra, outra abordagem que são chamam deep dives seriam mergulhos profundos, seria abordagens bem mais qualitativas, em que você conhece uma pessoa e vai afim na rotina dessa pessoa eu já vou mostrar técnicas de utilidades mais específicas. Outra atividade deles é o Not Open Studio, né? que é uma oficina de participativa de criação de ideias para celulares. E tem as, as entrevistas de entrevistas de rua. Note que eles colocaram uma, um é, é é nome? plano cartesiano para definir, diferenciar estratégias técnicas que são mais abertas, né? ou estratégias mais pré-definidas, mais fechadas, mais é, profundas ou mais superficiais. Notem como as entrevistas, de, entrevistas não, as pesquisas de questionários, essas trade surveys, elas são muito pré-definidas e muito superficiais, ou seja, quase não são úteis e quase não são usadas né, no processo de design de uma existem muito maior ali. Ó. São outras outras questões. Agora, a questão da, da triangulação mais importante é como interpretar os dados e converter isso em conhecimento que vai ser usado no, no design. né? Para isso, é muito importante vocês terem uma base teórica. Eu não digo só base teórica em, em design de interação, mas base teórica na área do domínio que você vai trabalhar. Então, se você vai pesquisar é, comportamento das pessoas em ambientes públicos, ah, como festas. Você, se possível, seria bom que você tivesse uma referência em antropologia para você poder interpretar esses dados. Melhor ainda se você conseguir uma, umas, alguns estudos antropológicos de situações parecidas, similares, para você poder compreender o que está acontecendo ali melhor. Importante evitar os preconceitos e os estereótipos que eu já falava para o Guilherme, né, Guilherme? Falar para o Guilherme para evitar os preconceitos com seus amigos que são diferentes de você, né? É obrigado, é... obrigado. É... E... So superar, é... superar preconceito é super importante. É, não, não, mas estou em É, não. é não. Não, não, tem como argumentar, porque sempre faz referenciação pessoal, né? Claro. É isso caracteriza um preconceito já. É? Mas Exatamente. É porque a, dele é a verdade, na realidade, a minha, o meu preconceito contra o preconceito já é um preconceito. Então é, <risos> no final das contas não tem como escapar. Mas devemos evitá-la. Para evitar, uma coisa legal é você. Essa técnica chamada estranhamento. O que é o estranhamento? É o que o.. que o.. Felipe estava fazendo lá em Buenos Aires. Nossa, que estranho, que, como é diferente o papai escreveu para a gente lá na lista. Vamos tentar fazer isso no nosso próprio mundo, no nosso próprio dia a dia. Vocês já estão fazendo desde que começaram o curso, imagina se vocês começaram a ver coisas que vocês nunca tinham visto antes. Né? Então, quanto mais a gente ficar ligadaço nessas coisas, assim, estranhas. Por exemplo, o cara, o cara pegou e fez uma gambiarra lá que você vê de milhares de vezes aquela gambiarra, mas assim, ninguém nunca parou para pensar. Pô, essa gambiarra aqui, isso é estranho. Gente, isso aqui dá produto, rende produto né? Rende uma transformação É isso que fala do, do artigo do nome, né? Estranhar as coisas do dia a dia E transformar a vida Num processo de redescobertas Constante Que bonito né? Bom, na prática então Como fazer pesquisa Você tem que ter um, uma meta Muito importante né? Você tem que saber o que, que você vai fazer com essa pesquisa Não adianta sair a campo Se você não sabe para que, que é e para você atingir uma meta, você tem que construir um método. Ou aplicar um método. Essa ilustração é de um blog chamado Exploding Dog, que é muito bacana. Alguém já viu? Muito bacana, gente. Vejam, acompanhem, que é um, eu, acho, eu acho, particularmente, uma das melhores coisas assim, que a internet já produziu. <risos> que é o seguinte, o cara lá, ele diz assim, mande um e-mail para mim, com uma frase, e eu farei um desenho ali no meu site, se eu gostar da frase, se eu me sentir incentivado aí as pessoas mandam qualquer coisa assim, morra aí ele vai lá e desenha um negócio que não tem nada a ver com morra é super legal, Esse caso aí o cara mandou, como é que eu vou chegar lá aí ele fez esse desenho né? mas tem outros, outras abordagens mais artísticas, bem mais legais que esse aqui, agora esse aqui tem a ver com o nosso problema um meta e um método aí você fala, ah, vai vir aquela conversa ideia de metodologia. Né? Um aluno meu da, da Unisul, né chegou e falou assim Professor, não aguento mais ouvir falar de metodologia. Cada professor vem com uma e nos abriga a trabalhar do jeito dele, que não é o nosso jeito. Né? O curso de design na Unisu é caracterizado pela multiplicidade de professores de diferentes áreas. Então, cada professor chega, ah, agora vamos trabalhar do meu jeito. né? Aí, todo mundo tem que fazer o trabalho, todas as etapas que o professor definiu, do jeito dele. Se fizer alguma coisa errada, Está é, fora da metodologia, né? mas não é bem isso que é a metodologia, porque a metodologia não é um procedimento. É mas a conversa. Metodologia, segundo o livro Design Methods, alguém já viu esse livro? John Chris Jones, é um clássico no design. Cara, é um livro legalzinho, tem até uns métodos assim que podem ser aplicados em design de interação, embora seja um livro da época 1970. 70 ou 80, vida um tipo. E o cara faz uma discussão conceitual sobre métodos em design, ele fala que métodos é uma da, o método do design é uma das coisas que mais define o que é design. Né? Agora ele lá diz que a metodologia é um estudo crítico dos métodos a partir de uma perspectiva teórica. Então metodologia não é um procedimento faça etapa 1, um, depois etapa 2, etapa 3, etapa 4. Não metodologia é um estudo, uma abordagem, uma visão que tem essa referência, né? Agora, o método, sim. O método é um procedimento. Tá? Só que é um procedimento que não necessariamente é, tem que seguir a, b, c, d. Não é um tutorial. Ele vai te dizer o que fazer numa determinada situação ou outra. Se tiver outra situação, você já muda a sua tática. A técnica já é um componente de um método, né? É um saber fazer específico para uma situação Então você desenvolve uma técnica para você escrever com a mão esquerda Numa cadeira que é, que é invertida né? Alguém? Tem outro aqui? Não? A Mabel desenvolveu alguma técnica para escrever? Pra não ficar com dor no braço? Tem que se curvar, isso é uma técnica isso É mais ótimo Agora, técnica não é o mesmo que instrumento Instrumento é o que ela usa para escrever, o lápis ou o papel, e o papel também então saber diferenciar a metodologia de método, de instrumento, de técnica é bem importante para vocês não tornarem uma salada mista a pesquisa de vocês vamos dar um exemplo de metodologia metodologia existem várias né? eu já mostrei para você, vocês é... não descrevi muito detalhes mas a metodologia do design centrada na atividade né? a visão da teoria da atividade sobre o design. agora tem uma outra visão que é a metodologia ágil que é o desenvolvimento ágil ou também conhecido como extreme programming né programação extrema é, tá? é, tipo, eles não traduzem é. né extreme programming eles usam. É quando várias pessoas programam ao mesmo tempo e, mandam... e rápido né mandando ver rápido fazendo releases né sem precisar passar por é, controle de qualidade, você vai rapidamente evoluindo o seu projeto, você vai mostrando para os usuários, né? Ah, tá bom, não tá bom, vai rapidinho, o cara já olha, vez você criar a ideia é que não crie documentação, crie o próprio produto é, toscamente, protótipos, e vai tentando evoluir esses protótipos, sem você perder muito tempo. É, mas é bem importante nessa, nessa metodologia você ter um diálogo com os usuários. Né? Você está sempre apresentando os protótipos para os usuários vendo o que eles acham. Isso permite que a sua equipe seja enxuta, né? não tem muitas pessoas trabalhando, e que você possa compartilhar o conhecimento entre a equipe de uma forma mais abrangente. Um livro que, que sustenta essa prática, é um, um dos livros, né? é o Getting Real, da Ou oh Caindo na Real, da 37 Signals, que faz o Basecamp, por exemplo, e outros softwares bem legais da web. Outra metodologia é o, é o do design centrado no usuário, que se baseia na seguinte premissa: a referência para o processo de design deve ser as características psicológicas do usuário. Né? Dentro dessa metodologia existem vários tipos de métodos. E um dos métodos propostos é o dos elementos da experiência do usuário, pelo Jesse James Garrett. Você já, tem, já talvez, já deve ter visto aquele prédiozinho ali do lado direito, lá, que é o. É um dos, uma das metodologias mais usadas em web. Então, o que, que é? Basicamente, vá do geral ao particular. Primeiro você define quais são os objetivos gerais do seu projeto, discute eles, vê quais são as necessidades dos usuários. Aí é só a partir daí que você vai especificar o que vai ser desenvolvido. Depois que especificar o que vai ser desenvolvido, você começa a estruturar o que vai ser desenvolvido. Depois você começa a colocar uma. É, hierarquia visual e por último, só se faz o gráfico, ou seja, o look and feel, como vai se apresentar. Então, a ideia é que você evite contradições, você define o que é estratégico primeiro do que o que é operacional, para que você depois, na hora que estiver fazendo o operacional, não venha a redefinir o que é estratégico. Beleza? Mas existem outras metodologias e assim, outros métodos. Eu não vou discutir metodologia aqui nessa disciplina Porque vocês vão ter uma disciplina só para isso Provavelmente com a professora Bikia Vai ser uma disciplina só sobre metodologias, métodos, técnicas e pá, pá, pá. Na realidade essa aula aqui não era para ser nessa disciplina Era para ser na disciplina dela Só estou adiantando as coisas porque eu estou vendo que Vocês já têm já tem atividades com o Paulo de pesquisa de campo E vão ter comigo agora também Então vocês precisam logo de algum embasamento para pesquisa Então não contem isso como... É uma visão geral de tudo que tem em pesquisas, a tá? metodologia tem muita discussão importante nessa área, mas que eu não vou ter tempo de fazer, eu só vou a mostrar agora a parte principal da aula é como vocês fazerem um, aplicar um método de pesquisa, vocês podem ou não aplicar um desses métodos nessa estudo de atividade como referência para os métodos vocês têm o guia colaborativo do, que está no site do instituto, já viram? No lado esquerdo, o site lá tem um menu, tá? Tem um menu. Vocês clicam lá em comunidade, parte de comunidade, sessão comunidade tem um link guia colaborativo. Clica lá, aí vai aparecer uma lista de um monte de informações sobre design de interação. Uma delas é métodos e técnicas, outra delas é metodologias. Aqui não é um wiki, só que está com outro nome, não vou ter o nome wiki, porque o nome wiki não é reconhecido com a maioria das pessoas. Mas é um wiki. Vocês podem colaborar, contribuir. Se vocês quiserem estender a documentação de uma técnica de um método, vocês podem à vontade. Essas técnicas, algumas delas já estão lá. Entrevista, a primeira delas é a mais primordial das técnicas de pesquisa, né? Você pode fazer uma entrevista semi-estruturada ou estruturada. Sem, você põe um monte de perguntas, tópicos que você quer tocar com a pessoa. Estruturada, você Define. Pergunta 1, um, pergunta 2, pergunta 3, você vai fazendo a pergunta quase como um questionário. Pode ser presencial, mas pode ser não presencial também. Via telefone, Skype e telepatia. Uhum. Agora, o mais importante da entrevista é você saber como começar a entrevista, senão você não, não vai pra frente. Se você não souber levar a pessoa para o tópico que você quer, você não chega lá. E você não pode ir de cara também... Entrar no tópico que você quer, porque a pessoa normalmente não vai estar preparada e não vai, vai te dar uma resposta muito seca. Tipo assim, você chega numa pessoa lá, é... o que você acha da possibilidade de você ter já o um posicionamento localizado no seu telefone celular toda vez que você estiver saindo da sua casa e indo para o seu trabalho? Legal. Você não pode chegar assim. Você tem que chegar aos poucos, né? Ah, bom dia, como é que é o seu nome? Você trabalha onde? Como é que são as tecnologias? você usa muito o celular, você vai chegando, você vai dando uma, um rodeio, fazendo um rodeio, preparando a pessoa e levando até chegar no ponto que você quer. Mas e se você soubesse no momento que você, onde você está, se o celular soubesse onde você está, e pudesse te dar informações relevantes, você usaria isso? Ah, sim, não. Aí você vai levando a pessoa, né? De preferência, sempre fazendo perguntas uh, abertas sejam simplesmente sim ou não, que não sejam, que você não coloque a palavra na boca da pessoa, né? É muito fácil a gente falar, né? Essa pergunta aí, você gostaria de ser já o posicionamento lá, lá, lá? Pessoa sim. Mas você gostaria do tipo XPL ou 3PZD? Ah, 3PZD parece bom, né? <risos> Sei lá o que é isso. Você botou palavra na boca da pessoa, né? Você tem que deixar a pessoa aberta, né? Uma variante da pesquisa da entrevista é a história de vida. Na realidade, a história de vida é uma entrevista em profundidade, que na realidade se faz em vários dias e às vezes meses. Você pega uma pessoa e pede para ela contar a história da vida dela e depois, você vai tentando o máximo possível anotar, escrever, gravar e ir perguntando. Então, as pessoas adoram isso. Não adoram contar a história. Mesmo os mais tímidos no começo vão ter dificuldades assim. Mas depois que se soltarem, vão ficar falando no teu ouvido até você ficar com o ouvido ardendo. Pode ter certeza. O legal da história de vida é que você valoriza uma pessoa, né? Valoriza a pessoa, se transforma em um sujeito, ela guia a pesquisa. Porque você não tem como ter um, um roteiro para fazer a história de vida. É a pessoa que vai definir o roteiro. Né? Você consegue um grande aprofundamento em questões complexas. E você tem que, de alguma forma, registrar. Você pode complementar a sua história de vida, além das entrevistas com dados fotográficos, né? diários que a pessoa tem escrito, biografias, é muito usado na área de história e política, é, esse método, mas eu acho que também poderia ser mais usado no design de interação. principalmente eu acho que a Nokia, eu não sei se eles estão fazendo assim, estritamente nesse estilo, mas é, muitas coisas que eles fazem... Tá, eles estão ligados com a história da vida de uma pessoa, né? mas não com essa profundidade original que tinha na, na academia. Né? Isso é o que a Nokia faz muito, né? é o dia na vida. O que, que é o dia na vida? Você acompanha o sujeito ou você pede que ele se mude e conte como é um dia típico da vida dele. Ah, Eu acordo de manhã, descomo um o dente, vou tomar meu banho e depois eu saio, vou trabalho, fico duas horas no metrô. Da hora, e esse lá eu recebo algumas ligações celulares né? conecto com algumas pessoas que querem falar importante dessa pesquisa dessa método é você ter um registro temporal do que a pessoa faz durante o dia e como as atividades do dia a dia dela se interconectam essa é uma foto de um de um dia na vida desse desse sujeito tirado pelo Yanti Chase da Nokia então o cara lá está fotogra... tá escovando dente de manhã, mas está simulando como é. Eles falam. Bom, ah, para que que a Nokia vai querer saber o que, que o sujeito, faz de manhã, né, escovar dente? Sabe celular? Um <risos> quer saber, sei lá. É... Dá na cabeça desses caras, não sei. Mas eu sei que, de alguma forma, eles usam isso. Ele fala diante de, diante de vocês, eu falo que a principal dificuldade da pesquisa é saber como extrair valor dela? Como tirar uma coisa que a minha empresa possa usar, um conhecimento que a empresa possa usar? Obviamente que aquilo que eles conseguem extrair de maior valor, eles não publicam. Então, você não fica sabendo o que é de mais valor. E quando publicam, publicam assim, é borrada. Né? Tem várias imagens borradas assim, no blog dele, bem bacana. Outra, outro método de pesquisa muito usado também é o levantamento demográfico que então, é essencialmente quantitativo. Para você fazer um levantamento demográfico, ele, você precisa de uma amostragem monstruosa. Você precisa de muitas pessoas para que a sua amostragem seja representativa daquele público. Por exemplo, você quer fazer um levantamento de, das preferências de compra do Curitiba. Quantas pessoas discutam que precisariam entrevistar para poder falar em nome de todos os curitibanos são duas digamos 2 milhões de pessoas que moram em Curitiba Sim. Hã? Sim. duas mil pessoas duas mil pessoas é mais ou menos assim um, é um, um, um, um dividido por mil é mais ou menos assim vai ah, demonstrar tá. né É demonstrar mas varia de acordo com varia de acordo com a situação que você vai pesquisar só um sentido pessoal que eu acho que é... Tá bom. Então, então, levantamento demográfico É uma coisa muito difícil de se fazer Mas você consegue resultados poderosos né? E Como, por exemplo, levantamentos demográficos Que as, as data folha e Ibope fazem antes das eleições né? Imagine o resultado que não tem uma pesquisa dessa Sobre a influência do poder de voto A escolha da pessoa no dia do voto Por isso é proibido divulgar resultado de pesquisa no dia né? Ou não? Não é proibido mas deveria ser né, <risos> deveria ser, eu acho né, eu acho que deveria ser, porque a pessoa tem a tendência de Maria vai com as outras né, na boca de Lula, o cara sai, entrevista boca de Lula, tá dando Lula 79%, aí tu vai lá, Tá né? a diferença faz, então deixa eu votar no Lula mesmo né, eu acho que deveria ser proibido 10 dias antes das eleições, <risos> né? mas tudo bem. É... A Microsoft usou esse tipo de abordagem também numa um numa, numa, numa, numa projeto mais próximo de design de interação que foi a, a estruturação do Office 2007. Eles fizeram um programa antes, em 2003, que era Programa da Experiência do Usuário. Você abriu o Office e perguntava, você quer que registremos tudo que você vai fazer? mas Será, será anônimo o seu registro? e imediatamente todos os dados, onde você clicava na tela, ia direto lá para... Um banco de dados da Microsoft eles usaram as estatísticas Para detonar várias funcionalidades Que não eram usadas E priorizar outras Então essa Ribbon, Que é essa nova, essa nova interface deles Que não tem menu e tal É tudo baseado em umas abas gigantes Ela é toda baseada nessa ideia De que as ferramentas mais frequentes Acesso mais frequente Elas ficam mais destacadas Na interface É bem legal, eu vi uma ela falou que tudo eles pegavam, né? O número de cliques que a pessoa usava para chegar em tal função. Não, não. E às vezes elas iam por um caminho bem mais difícil do que era o... o, o, que o que off, existia, né? É. Às vezes existia um caminho mais fácil que a pessoa não sabia. Eu acho que o projeto, esse projeto do 2007 muito legal. Mas tem que ter bastante cuidado na hora de fazer a interpretação também desses dados. Principalmente quando você vai cruzar dados. O, Office do, o Excel 2007, ele está bem... Claro, eles usaram, fizeram o software, né? Então eles puderam mudar o software para que ele ficasse mais adaptado para isso. Então ele tem recursos especiais para você perceber pra tratar dados quantitativos, estatisticamente. Por exemplo, transformar uma tabela numa visualização de cor. Você seleciona uma tabela aqui, aí você tem um botãozinho lá, auto-formatação, é, auto automaticamente ele transforma a tua tabela em números com essa mudança de cores entre elas. Aí você consegue ver visualmente, ah, não, aqui dá uma parte principal do nosso projeto. Uhum. Ele te ajuda a ressaltar os dados de uma forma como antigamente poderia ser feito, mas daria muito mais trabalho. Análise da tarefa significa que você estuda uma atividade e você decompõe ela em uma série de etapas, né? E você descobre quais são os objetivos da pessoa a, saber, a fazer essa tarefa e o, como ela faz hoje em dia, né? O objetivo da análise da tarefa é identificar gargalos, de eficiência e é muito usado isso nas linhas de produções industriais. A ergonomia é a área que tem melhor desenvolvido metodologias pra que incluem a análise da tarefa. Né? Exemplo. Análise de acordar. A Indy Young escreveu um livro chamado Mental Models, Modelos mentais fala sobre como você pode modelar o um site para que seja adequado ao que a pessoa pensa sobre aquela atividade. Ela estuda algo, estuda como é que funciona a consciencialização da pessoa sobre aquela atividade, o modelo mental. Ela usa gráficos como esse aí para documentar isso. Então ela fez um modelo mental do, do acordar dela todo dia. Né? Então ela acorda, né? Levanta da cama Aí se lava, né? escova o dente, prepara o rosto, faz a maquiagem, decide o que vai vestir. Agora o detalhe, ela usa, ela coloca também nessa análise da tarefa, quais são os artefatos que ela usa para fazer cada uma dessas etapas. Né? Então para se levantar da cama, ela usa baterias, ela tem que se lembrar de, de, de, se lembrar de botar baterias no rádio dela, senão não corta então, Para se lavar tem que lembrar e usar o né, um sabão, usar o, sei lá, o creme de, de cabelo, de shampoo. Né? É, Para escovar o dente, tem que usar a escova de dente. Enfim, cada um tem uma coisa diferente. Se vocês forem tentar aplicar isso aí é, numa situação real, vocês vão ver o que difícil que é. Parece óbvio. Né? A gente olha assim, ah, óbvio. É difícil. Saber quais são as etapas, porque a nossa, a nossa, sensação, a nossa forma de viver ela não é assim separada, a gente vai vivendo, é um fluxo, a gente não para e, ir. ah não, agora tem que me escovar meu dente, agora eu vou, né Você não é um robô. Né? A gente vive assim, no fluxo, vai indo e vindo, né? Então às vezes a gente, às vezes a gente. Perde noção do que a gente está fazendo. Por isso é difícil descrever depois. O grupo de foco é uma abordagem muito usada, um método muito usado no, na publicidade e no marketing, que serve para você discutir com usuários as características desejáveis do produto dos sonhos. Né? Desenvolver um consenso entre pessoas com interesses distintos. Você usa vários tipos de dinâmicas de grupo. Eu acho muito bacana. o grupo de foco. Acho super legal. É muito mais legal você facilitar e modelar um grupo de foco para que as pessoas discutam ideias criativas né, sobre o seu projeto. É parecido, mas não é diferente da oficina participativa. Na oficina participativa também você tem um grupo, mas a diferença é que no grupo de foco as pessoas falam a opinião delas e representam. Na oficina participativa elas constroem um produto, constroem um artefato, uma, uma, um protótipo. Para isso você tem, pode ter vários tipos de ferramentas. Já citei para vocês na semana passada da ideia do seu usar lixo, né? Botar um monte de lixo na mesa e pedir para as pessoas inventarem alguma coisa com aquele lixo. Bem importante na oficina participativa deixar bem claro qual a motivação que a pessoa vai ter por fazer aquilo, o que ela vai conseguir e motivar ela, né? engajar ela no projeto. Vou dar uma ideia de uma dinâmica bem interessante para ela trabalhar. No caso da Nokia, aquele Open Studios que eu falei para vocês, é, os caras convidavam as pessoas para vir lá no laboratório deles, e daí desenhavam qual que era o celular dos sonhos dele, da pessoa, e descrevia depois em texto, então eles tiveram várias ideias boas, inclusive no Brasil, né? esse caso aí do EcoCell, que é o, é o celular ecologicamente correto, bateria solar recarregável, detecta alto nível de poluição, tem até um medidor de poluição da água e tal. Esse, aqui, esse projeto foi... É, exatamente. Quem não faz parte da nossa cultura não vai entender, né? Achei bem bacana essa... essa... essa ideia, e não foi só que achei bacana, a, Apple, a Nokia usou muito essa... A criação dele e outros projetos até para incentivar a própria empresa a ser mais ecologicamente sustentável. Outro método é o fantasia guiada, também acho que vocês podem usar futuramente, bem legal, muito pouco usado, fácil de fazer. Que É o seguinte: você põe um usuário, você pega um usuário que é naquele domínio, que já sabe vai usar o potencial, vai usar o que você vai produzir, e você senta. Vamos imaginar agora como seria se você tivesse esse produto né, que eu estou pensando em fazer. Se você quisesse fazer coisa X, como é que você iria fazer? Mas como se você não tem, não tem nada para mostrar? Não, imagine, pode pensar, da tarde. Ah, não, então tá, eu vou puxar. Tá. eu queria ter um botão aqui que eu apertasse e ao mesmo tempo, na, na hora que apertasse, saísse, tocava música. Ah, tá, e, tá, e como é que você ia controlar essa música? Ah, eu acho que eu teria que usar alavancas. Entendeu? Aí a pessoa começa a te dizer como é que é o formato desse produto. Um exemplo bem, é, que na realidade é o um exemplo paradigmático dessa técnica, é, o, é a criação de, de editor de texto. Essa ideia de você manipular o texto com o mouse foi criada com assim, o cara botou uma Timote que tem naquele livrinho lá do, do Design Interactions, ele botou uma secretária na frente de um, de um monitor de. Computador que na época só tinha DOS, né? só a linha de comando, e ele pediu: Olha, você usando o mouse, tá vendo o, mouse? o mouse, você nunca usou o mouse, mas se você pudesse usar o mouse para apontar alguma coisa na tela, é, aponte com o dedo, então onde você apontaria? Ah, apontaria aqui. Eu queria aqui, ó queria selecionar esse texto aqui e mudar esse texto. Aí a pessoa vai lá, clica com o dedo, né? é, como é que você faria para selecionar esse parágrafo inteiro aqui? Ah, bom, eu clicaria aqui e arrastaria até aqui. Ou então eu clicaria duas vezes. Ah, como é que você faria para colocar em grito nisso? Ah, eu faria assim. E essa, nessa fantasia direcionada do, do Timóteo, ele criou todas essas funcionalidades aí de editor de texto que a gente usa até hoje. Agora, o grande problema é que as pessoas elas vão, não vão criar do nada. Né? Ninguém cria do nada. Ela sempre cria com referência alguma coisa que ela já conhece. Então, existem pessoas que são mais propensas a fazer combinações diferentes e outras que simplesmente só conseguem ver as coisas do mesmo jeito que elas sempre são, claro que essa secretária que o Timote pegou não era uma secretária qualquer, uma secretária bem criativa né? senão não teria servido para a pesquisa dele outra técnica muito usada é o ordenamento de cartões card sorting muito usado para organizar menus de navegação como é que funciona? Você pega um monte de cartões Que tem conteúdos diversos Ou funcionalidades da sua aplicação Você joga tudo balançado numa mesa e pede para a pessoa organizar A forma como a pessoa organizar é, Você pode guardar Botar um, um no local de dados Depois fazer uma análise quantitativa Vendo qual que é a média Ah não, então das pessoas agrupam essa opção com essa outra opção, então elas têm que estar no mesmo menu. E daí você pode dar um outro tipo de cartão, um pouco maior, como aquele caso ali, que seria o cartão da categoria. Aí você pede para o usuário, olha, você vai juntar os que são parecidos e você vai colocar uma categoria em cima, definindo é, como que você prefere que seja organizado. Eu usei essa técnica no projeto de graduação, muito bom, lá no site da universidade. Se fizerem mais referências de outros métodos, IDO tem esse baralhozinho deles, baralho de métodos de pesquisa, design de interação, IDO Method Cards, você tem? Não, eu tentei comprar, não achei em lugar nenhum, só vende numa biblioteca lá em São Francisco. Ah é? Não, eles não vendem? Loja, não. No site deles? Não. Uma loja em São Francisco só que tem. Ah. Mas me, eu, eu ouvi falar as pessoas que compraram que não gostaram não que a descrição que se dá dos métodos é muito muito superficial. Claro, é um cartão pequeno desse tamanho. Você gira e atrás tem uma descrição breve. Né? Três, acho que... Tipo é tipo, três quatro linhas. Não é, é só que o cara comprou achando que aquilo ia ensinar a fazer o um método. E não é essa ideia. A ideia do a proposta desse desses cartões não era para você aprender a fazer os um métodos. Sim, para você escolher um método numa situação. Você tem uma inspiração. Tipo assim você conhece todos esses métodos. Mas você não visualiza, todos eles na hora que você é tem um problema. Então você pega o cartão e vai passando, vai olhando do seu baralho, até que você tem uma ideia, ah, acho que isso aqui pode ser. Mas você já tem que conhecer brevemente, senão não tem sentido nenhum você usar esse, esse baralho. Outra, outra utilidade dele é você usar o um planejamento de projetos. Né? Ah, não, eu vou fazer um... Não, discutir em grupo, né? Não, vamos fazer, usar uma entrevista aqui, vamos usar um... não sei o que aqui, aqui é colar. Deve você vai mandando um planejamento, que é de uma forma mais tangível, né? que eu achei bem bacana. Vamos ver se a gente consegue comprar com um instituto desses. Bom, agora eu vou entrar em técnicas, tá? As técnicas podem ser usadas em qualquer um desses métodos. Sacaram a diferença? Um método, você não pode usar um método no um método, misturar métodos. Você pode misturar métodos, mas normalmente vai dar a por isso. Agora você pode muito bem usar quantas técnicas dessas você quiser dentro de um método. E quantos métodos você quiser dentro de uma metodologia. Né? Aplicação de questionários Qual que é o problema principal? Baixa taxa de retorno Você envia por e-mail 400 formulários As pessoas acham que para responder recebe 10 né? Então tem que tomar cuidado com isso O problema do formulário também que se você não estiver do lado Na hora que a pessoa estiver respondendo As perguntas têm que ser auto-explicativas se você vai estar do lado, é melhor você não usar um questionário, é melhor você fazer uma entrevista. Você consegue mais informação. Agora, se você estiver longe, né? É, isso é um questionário. As perguntas têm que ser auto Se tiver uma pergunta aí que vocês não entenderem, vocês não vão saber responder. E eu não vou poder explicar o que é. Outra coisa, tem que ser engajante, porque as pessoas acham um saco preencher questionários, fichas... Né? Vem alguém na rua com aquela o que você já faz, <risos> né? Você já desvia na hora. O problema é que na realidade, hoje em dia, a, maior, a maioria dessas pessoas vem querendo vender curso de computação, né? Mas, não sei se é outra cidade, mas aqui em Curitiba é, é, é um saco assinatura de revista. Mas pesquisa era um modelo antigo, né? Hoje em dia né? é muito mais feito por telefone ou por ou visita na casa da pessoa, né? Então pedir o mínimo possível de informações e prever é, como é que você vai processar essas informações, porque isso é difícil. Se você tiver 20 formulários para digitar tudo no computador depois, pode ter certeza que você vai ter muito mais tempo para fazer isso do que você imagina. Então, é por isso que é muito mais usado hoje em dia, cada vez mais, formulários por e-mail. O problema é o seguinte, você vai pesquisar uh, hábitos de consumo dos cidadãos da onde. Não um, um alto Alzheimer. Ou esses caras não acessam a internet. E aí, é mais fácil. Então, o questionário é bem limitado a aplicação dele. Esse é um exemplo da Nokia, aplicando é, esse questionário, muitas vezes com pessoas que não sabem ler, e eu acho isso complicado, né? Se aplicar um questionário para uma pessoa que não sabe ler, e você escrever para ela, eu acho até meio antiético, eu diria. Porque pode escrever o que você quiser ali, a pessoa está se sentindo, de alguma forma... Eu acho que é a pessoa que deve se sentir um pouco ignorante na hora que você faz um grauzinho assim. Eu usaria um gravador numa situação dessas. Uma pessoa analfabeta. Uma técnica que eu quero que vocês usem muito é essa daqui. Por quê? Por quê? Por quê? Está no livro Thoughtful Interactive Design, que na realidade é uma técnica que os designers fazem intuitivamente, mas que o cara deu um nome. O que é o que quer? Que quer. Você tentar problematizar tudo o que as pessoas disseram. tentar se tornar um, não, não é advogado do diabo, mas um, um investigador, digamos assim. Então a pessoa chega para você, o cliente fala, eu quero um calendário digital. Você não vai dizer quando, <risos> como, você vai dizer porque. Você não vai sair fazendo um calendário digital sem saber porque você vai fazer. Então por quê? que a pessoa quer? Ah não, porque eu estou sempre... Não estou sempre perto do meu computador, o cliente fala, que eu preciso levar meu calendário no bolso. Aí tá bom, então quando você quer que entregue? O calendário minha é né? ah, já entendi. Não, não entendeu. Às vezes o cara nem quer o calendário, nem precisa de um calendário. Só então, você vai perguntar por que, que o cara precisa levar no bolso. né? E as pessoas marcam comigo o tempo todo. Ela se estou andando na rua, a pessoa marca, ah, mas né, tal dia você vai pra poder estar lá. Por que, que você não pede? Porque você pode. É uma solução muito mais barata do que fazer um calendário digital. O que você não pede para as pessoas te mandarem e-mail depois, né? Mas é uma dica que eu descobri muito boa, né? As pessoas chegam assim, Professor, me manda não sei o quê, papapá. Me manda para mim. Ah, tá bom, eu mando para você. Aí, claro, que eu chego em casa e esqueço, né? Aí chega no dia seguinte a pessoa assim, Ah, professor, você não trouxe, né? Pum, você me manda. O que eu faço agora? Eu jogo, eu devolvo, né? É o filme bom, né? Professor, você me manda. Ah, me manda para o e-mail, beleza. Ninguém manda <risos> Se livrou, né? Não, pessoal É, mas é sacanagem, né mas Não é tanta sacanagem assim Porque na realidade, já é uma sacanagem Não, não é uma sacanagem Mas tudo bem, vocês entenderam, né Mas a ideia é que muitas vezes um projeto Vai ser investido milhares de reais Muito dinheiro E a empresa nem precisa investir aquele dinheiro Porque pode ter uma solução muito mais rápida, barata E não vai ter o retorno que ela espera, né já tem vários casos de clientes Teve um cliente recente que foi muito engraçado O cara chegou como Não, eu quero fazer um projeto assim, sabe? Papapá, papapá Aí eu fui lá Beleza, esforcei para ele, vai ser tanto Aí o cara fez o depósito adiantado, desesperado eu Falei, nossa, que cliente bom esse Fui olhar o concorrente dele Fui fazer um pesquisa de concorrência Descobri que o concorrente Estava muito, muito na frente Muito muito bem, bem estabelecido Aí eu mandei e oh, cara Desista não vai dar para fazer algo como esse concorrente, eu até te devolvo o dinheiro. A não ser que você queira, só tem duas opções: ou você desiste, marca o teu projeto, ou você faz uma coisa completamente diferente do que a concorrência está fazendo, para aí você vai ter que investir muito em pesquisa para saber fazer algo diferente. Aí eu falei, eu te devolvo o dinheiro se quiser. o cara, não, não, não, eu pago esse mais, valor mais alto. Ganhei a confiança do cliente ali naquela. Então eu acho que isso ter essa, essa visão assim, de ser de, meio que às vezes ser um advogado do diabo é bem importante design de tração. outra técnica muito usada pela Nokia também é sombrear a pessoa acompanhar ela como se fosse uma sombra uma mosca na parede durante o dia a dia dela é legal para você perceber que existem certos comportamentos que a gente não fala não percebe o que faz mas que são relevantes para o projeto, né, coisas assim que você só vai perceber mesmo se você ver, tipo assim, se você perceber quando que a pessoa fica ansiosa, no um dia e tal, não vai saber quando, ela não vai dizer quando, Vocês pode até dizer, mas não é necessariamente como é, se você acompanhar ela, você pode ver, mas é muito difícil fazer esse tipo de coisa. Essas aí são imagens aí dos estudos de sombrear da Nokia, Vou pegar uma água e já volto. Se alguém quiser. só que ficaram né? <risos> na boca, né? Quem sabe vem fazer a porta aqui. O velho, você fez a inscrição na da... revista que você falou lá. Ele vem a... Ah, essa que tá nova. Tá. Comente, já ou a próxima? Vem a próxima, né? Eu fiz a inscrição já mais de um mês. E veio só essa? Veio só essa. Bom, um método bem legal também para vocês uh, aplicarem é o sondagem cultural Sonda Ou cultural probes em inglês né? Para que serve o sondagem cultural? Tem situações que se você estiver no local da pesquisa, você vai interferir demais E pode ser que é, Você enviese muito os dados né? Por exemplo, uma observação Sobre o dia a dia da pessoa Você faz aquele método sombrear você fica lá no meio do dia-a-dia dia da pessoa e a hora que a pessoa quer ter uma intimidade e tal, você não vai poder ver isso. Então, o que você faz? Você, ao invés de você pesquisar, você registrar, você pede que a própria pessoa registre. Então, você dá para ela um kit de observação para a própria pessoa registrar. É, que pode ser composto de máquina fotográfica, é, bloquinhos de notas, filmadora, gravador o que você achar que a pessoa possa usar para registrar né? você dá para ela, explica como usar e, e diz bem definido o que, que você quer que a pessoa registre porque pode ter certeza que a pessoa vai registrar coisas muito nada a ver né? você pega, ah, não, eu quero que você registre daí, ah, como são os seus hábitos de consumo de mídia né? como você consome mídia revistas, televisão, ah, quer que você tire uma foto toda vez que você for assistir televisão, toda vez que você for assistir, fazer não sei o que, quer que você mostre como que a mídia um pouco grande, assim, grande mídia, ela interfere na sua vida e tal. Aí o cara vai lá e tira fotos, assim, é, bem nada a ver, né? Tipo assim, foto como ele assiste televisão, né, entende? assiste televisão, os programas, novelas e tal, e o cara toma uma garapa enquanto assiste a novela. <risos> é bacana porque esse tipo de coisa talvez a pessoa não falasse se fosse entrevistar, mas às vezes ela sente a vontade, ela acha legal mostrar. E bacana porque a pessoa também tem mais possibilidade de controle sobre o que ela quer mostrar, né? Ela não vai mostrar nada que ela não queira. Não tem um pouco simples, -sí, só que você não pode ver tem isso, ela só mostra o que ela quer. Tem uma versão alternativa dessa técnica que é você faz teste de protótipo, não sei se vocês lembram, mas a gente viu numa aula os projetos do, do College of Art, lá daqueles projetos da, né, da né, que era para incentivar as pessoas a ficarem neuróticas com é, ambientes eletromagnéticos, lembra disso? Então, aquilo ali era, era essa técnica que você manda o artefato para a pessoa e pede para que ela registre, observe e ache como o próprio pesquisador e, assim, depois você entrevista ela depois na volta para entender como é que foi o que são aquelas imagens que significam o que ela quis dizer com aquilo né? esse é um exemplo de, de coisas que você pode perceber com esse método de sondagem cultural uma pesquisa da Nokia de novo Comparando a diferença Como as pessoas customizam os seus celulares Em diferentes lugares do mundo Na China Olha lá é, Eles têm questão de dizer que eles só tem um filho né? É um orgulho de ter um filho só né? Por causa da explosão populacional Porque na China E tal, que lá se você tem mais um filho Você tem, tem essas sanções legais né? Você tem que pagar um imposto extra Se você tem um filho a mais por isso que também é, matam muitos filhos, né? Nasce, nasce filha, é, muito, é bem comum, você mata a filha. Tem que ter filho homem. É? Tem que ter filho, porque a filha, acho que eles não, eles não... Sei lá, eles não gostam de ter filha de mulher, porque acha que é margem, não trabalha é, assim, não foi assim. Filho, o filho de se mudou a falar isso. O filho velho é negócio. E aí a mulher casa, e vai... Tem isso também. Enfim, nessa situação, eles querem enfatizar isso. A relação da pessoa com a sociedade. Quando ele diz eu e meu único filho, ele não está falando muito de si, ele está falando principalmente dele em relação à sociedade. Olha, eu não sou um problema da sociedade. Agora, na, na Índia, né, é, você coloca na, a, a imagem do celular como seu herói. né, Esse, é, esse negócio assim de de herói muito forte nos filmes de Bollywood, sempre tem um herói muito mais até do que Hollywood né? os heróis lá, só que os heróis lá são perfeitos, são heróis assim sempre os heróis do ocidente sempre são aqueles heróis que têm uma ponta de alguma coisa estranha que traz um lado negro né? que ele um bem a tona lá na Índia não são heróis perfeitos, digamos assim é... e a outra e o outro no caso do Brasil né, vocês conhecem bem Aquela foto tradicional, os casais se. O chuchuzinho, chuchuzinho, né? Se, se amassando, né? Nos celulares e tal. Isso é bem comum. Porque a gente aqui tem uma cultura do amor romântico muito mais forte do que em outros países, né? Outra técnica de pesquisa são os simuladores online. Que vocês podem fazer fazer vocês mesmos construir, né? dependendo do caso. Qual a vantagem? Você processa os dados muito mais rapidamente e você consegue transformar informações de uma forma mais eficaz. Porém você tem um problema grave de que você não controla, pode ser que você não consiga controlar quem vai responder o seu simulador e depende muito da pessoa ter recursos técnicos, plugins para você usar especial, flash e tal, se a pessoa não tem flash. A imagem não faz parte da pesquisa Complicado isso E também que você não sabe Por que a professora fez uma escolha Quanto mais complexo é o seu instrumento de pesquisa Mais difícil vai ser interpretar Você tem uma pergunta que diz assim ah, Você é, gosta de pular, pular da ponte Você consegue pular de uma ponte? Sim ou não? A pessoa botou não, claro que não Porque ela quer morrer Tudo bem, tem medo Agora se você faz lá um sisteminha Com uma imagem assim ah, agora você arrasta o ícone Para a posição onde você gostaria De estar nesse momento Aí tem imagem lá Uma imagem de um oásis imagem de um shopping center imagem de uma escola Aí você vai arrastar para a escola Por que, que o cara fez isso? Vai saber O que, que ele viu naquela imagem da escola Será que ele percebeu que aquilo era uma imagem de uma escola? Ou será que ele pensou que aquilo ali Era outra coisa muito mais legal Que uma escola? Sei lá então é muito difícil interpretar esse tipo de dados Um exemplo de aplicação dessa técnica foi no projeto do BR Office, Que o instituto teve envolvido A gente criou uma ferramenta chamada Wideframe Interativo Que basicamente você tem uma representação simplificada da home page Da página lá do inicial do site Que é isso aqui, são regiões Com aqui parte de esquerda, superior esquerda, essa parte de cima. E daí você tem cartões desse lado que você arrasta e solta onde você gostaria que fosse. Você Quer que o suporte seja no canto superior direito, você arrasta até aquele ponto aqui. Faltou algo? Você digita aqui, aparece um novo cartão. A gente mandou isso aí, bem bacana. Tivemos várias contribuições bem legais nesse projeto, graças a esse. 128 pessoas fizeram wireframes diferentes para a página inicial. Depois a gente teve uma dificuldade tremenda para poder tirar um. Algumas ideias consensuais a partir disso Quero que todos eles eram diferentes Análise dos registros de uso e de acesso Muito usado em projetos de web né? Você tem que ter habilidade estatística Para poder interpretar os dados Mas a vantagem realmente é que os dados são dinâmicos Estão mudando conforme o site vai mudando Então você faz uma alteração hoje Daqui a dois dias você já pode ver Como é que foi o impacto daquela ação que você fez Aquela mudança no seu site e são realmente difíceis de contestar, né? Porque teoricamente são gravados por máquinas, máquinas não falham, máquinas são 100% confiáveis. Esse é o Google Analytics. Quem não conhece uma ferramenta para você instalar no seu site que te gera muitos dados muito interessantes sobre o teu, teu site, registra tudo o que você faz, ou melhor tudo que as outras pessoas fazem, você fica sabendo como é que a pessoa cai no teu site. Quanto tempo ela ficou no teu site O que ela fez em quantos tempos no teu site você pode comparar essas estatísticas Que eu acho mais legal Analytics, isso aqui ele tem várias ferramentas Para comparar em gráficos os dados né? Eu uso muito isso nos Zabido Doido Para ganhar dinheiro. Começa a aparecer um monte de gente Caindo no site buscando é... Como é que é o nome? Invasão de MSN Começou a aparecer lá um monte de gente invasão de MSN, começou a ser uma das páginas mais acessadas lá. Né? Era um texto que eu um, como um, invadiram o meu MSN assim, uma vez, roubaram roubar minha senha, e eu alertava as outras pessoas, olha, vamos esse cuidado se cuidar, senão eu vou roubar a tua senha também. E aí é, muita gente procurava realmente para invadir o MSN de outras pessoas né, e caiu no meu site. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse post que eu não quero mais essas pessoas aqui, começar a mandar e-mail assim. Oh, eu quero invadir o site do... Eu quero invadir o MSN do não sei o Porque a é minha namorada Eu acho que está me chifrando eu Quero saber se ela está me chifrando mesmo Gente que tem gente, é, assim, ah, um, é. de gente Paranoia De estar sendo chifrado nesse país É impressionante é. Impressionante É um país dos ciúmes Com certeza né? Isso é outra pesquisa do Orkut Sergipe né? Mas aí As pessoas temem Eu falo que não Eu até botei uma mensagem gigante Não invada o MSN No final do texto, né? não invadem assim, nunca invadir, e não, vou invadir, e não importa o quanto você pague. Eu já recebi ligação de pessoas, não, porque eu pago 10 mil reais, então, eu tenho dinheiro, eu quero pagar. Tá brincando. Sério, gente, sério, não tô brincando. Tem gente muito maluca nesse mundo. E aí, e aí eu, eu peguei e falei, pô, tava a pressa a pagar o poxa, aí eu pensei, pô, pega no é um capitalismo? Vamos ganhar dinheiro em cima disso. Aí peguei, o que, que eu posso vender para essas pessoas? Né? Aí entrei no Submarino lá que tem parceria comissões, né? Procurei tudo que era produto interessante relativo a hacker, né? Aí botei manual do hacker, não sei o que do hacker, do hacker, como invadir computadores e tal, eu botei um monte de livros assim no meio do post para as pessoas comprarem. Gente, vende um monte. <risos> Sério? Sério? Sério? Sério. Não, isso é só uma das páginas. Tem várias outras assim, muito aravelhas perto. Né? Nossa, tinha uma época que antigamente era mais fácil esse tipo de esquema. Né? Hoje em dia está mais difícil você fazer otimização, tem muita concorrência. Antigamente tinha uma página no meu site que dava 30 dólares por dia, o dia, que era uma página de decoração de Natal. Eu escrevi um texto em 2004, no começo dos do anos criticando a decoração de Natal das lojas virtuais americanas e submarinos. E vai que no ano seguinte, chega o Natal uma chuva de gente milhares de pessoas entrando no meu site procurando decoração de Natal o que que é isso? eu nunca falei sobre esse assunto aí fui ver essa post lá que caramba, como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso né? aí eu botei lá uns DVD de como arrumar a sua árvore sua de Natal outras coisas lá relacionadas mas foi uns dois anos assim que ganhei muito dinheiro com aquela página chegou a ganhar uns só essa página uns 3 mil e 5 mil dólares 3 e 5 mil dólares todo o tempo que ela ficou lá Claro que no último Natal, as lojas que vendem decoração de Natal <risos> acabaram comigo, né? A minha página já não aparece mais no Google quando se elegeu decoração de Natal. Mas na época que não tinha, decoração, não tinha né, concorrência, aparecia, né? Hoje em dia é difícil, cada cada vez é mais difícil sobreviver, né? Porque gente é. vai ficando pobre, tem que abrir cursos de pós-graduação para dar aula, né? Porque, né? Você tem um... o então O AdSense? Tem, tem. A principal renda é isso aí. Qualquer pessoa digital de decoração de Natal, vê o texto do meu texto de decoração de Natal e de repente aparece um link lá. Vê, é, aparelhos para decoração de Natal. E o cara clica e encontra o que ele queria, pô. Ótimo para ele, ótimo para mim, todos ganham. Dá para dá ganhar bem assim, dizer, Dá, né? te, teve meses em assim que, que saí em média assim, mil, mil quinhentos dólares só nos abenhores. Era uma época que eu nem precisei trabalhar, cara. Fiquei só estudando mestrado, só lendo livro e tal, encomendei um monte de livros, esses livros que vocês veem eu trazer da. Da e tal, tudo, tudo dessa época aí. Comprei um carro, comprei um dinheiro, foi ano, ano passado. Estava assim: mil dólares, tá, pá, pá, pá. De repente, desde o começo do ano, caiu na baixa. Agora ele está na faixa uns 300. Caiu muito, muito, muito. Pô, eu acredito que é por causa dessa, dessa, dessa dificuldade financeira aí, sei lá, Estados Unidos, o pessoal não está investindo tanto em coisas que os Estados Unidos fazem, sei lá Porque o Google é estadunidense, né? Agora é ousado, porque o preço é em dólar Antigamente era mais caro, né? Se anunciavam do... sabendo A quantidade de visitas continua mais ou menos a mesma Então não é o um problema no meu site Bom, existem vários instrumentos de pesquisa Que podem ser aplicados em diferentes técnicas Um deles que eu gostaria de enfatizar É a bicicleta Já falei pra vocês? Bicicleta? Não? Bicicleta é o instrumento principal de pesquisa na Unchip Chase. Por quê? Porque com a bicicleta você consegue, uma bicicleta em qualquer lugar do mundo, você vai onde você quiser, você não tem restrições de onde você pode andar. E você consegue, mais legal, você consegue uma visão do, do chão das pessoas é, muito mais rica do que se você vai passando em carro. Você passa de carro, você vê uma coisa interessante e já passou. Agora eu vou parar para ver, não dá mais poder. Agora com bicicleta não só é pela pedalando, de repente vê uma coisa interessante, você pode parar em qualquer lugar e olhar aquela coisa, fotografar aquela coisa. Então, se tirar uma mobilidade muito melhor do que... Do que se tiver uma moto, também tem algumas vantagens. Né? Você pode ir um pouco mais rápido. Mas com a moto você não tem tanta flexibilidade. Né? Poder deixar em qualquer lugar, se roubar também não tem muito problema Uma bicicleta. Então, eles usam muito bicicleta como técnica de pesquisa instrumento de pesquisa aliás questionários online também são usados né Para são muito usados em pesquisa de, de campo são eu acho que é o mais fácil é o instrumento mais fácil de usar você não tem você digita lá perguntas aí quantas, aí você digita lá como é que você vai que tipo de pergunta que vai ser pergunta de escolha e tal cadastrou envia por e-mail para as pessoas que querem que respondam ele salva os dados e já gera os, dados, os gráficos estatísticos assim, não precisa fazer nada. Né? Nessas duas ferramentas, é isso: Wunfu um Monkey, Bem legal. Só que tem um problema: é aquele negócio que eu falei para vocês que a pessoa pode não entender como preencher o formulário. Então faça um teste de piloto antes. De preferência com alguém presencial, que você possa conversar com ela. Senão a pessoa não vai entender e você também não vai saber que ela não entendeu. Gravador de áudio, tomem cuidado com o seguinte, é, leve pilhas, muitas pilhas, Leve fitas, muitas fitas, se for usar mp3 é mais fácil, mas leve pilha, porque o que mais acontece é que a pessoa começa a gravar, acha que vai conseguir até o final, chega, se empolga a pessoa na entrevista, faz um monte de coisa ligada, de repente acabou seu gravador, Você tem que deixar na mão, horrível. Mas nunca grave sem a pessoa ter te dado autorização tome cuidado com isso, porque a pessoa pode depois querer te processar, querer te sacanear e ela pode, né? O legal do gravador é que ele é mais discreto que uma filmadora né? ele deixa a pessoa mais à vontade você não precisa botar na cara, no teu olho se for é, usar o gravador, tente botar no lugar onde a pessoa tem a visibilidade do gravador não coloque embaixo da boca, assim, tipo jornalista senão a pessoa vai responder igual na é entrevista, né? Jogador de futebol, né? E aí, o que você acha do jogo aqui hoje vai dar vai dar Corinthians? O que os jogadores podem? O, jogador o que, que você acha que o time hoje está tá jogando bem, está jogando mal? O que, que eles falam? Lógico, nosso time está tá melhorando, aí, porque a gente está tentando jogar mais um pouco melhor, mas a gente vai tentar melhorar sempre aquele mesmo papo com conversa ferro. Então tem que não fazer estilo jornalista, tá? A não ser que seja para um tipo de quebra-gelo, se usar a técnica de quebra-gelo, eu faço isso às vezes. Fingir que é uma entrevista jornalista para brincar com a pessoa, depois você põe uma coisa mais séria, <risos> ah, tem que saber que pode dar pau e perder tudo, você vai ter dificuldade de monitorar se está terminando a fita ou não, e tem uma, uma coisa muito chata que é muito difícil de transcrever depois, se você quiser transcrever toda a entrevista né, para você poder buscar por palavra chave relembrar o que foi passado, você vai ter uma dificuldade tremenda, mas existem ferramentas que podem ajudar a isso, e uma delas é o transcriber, um software. Open Source, você pode instalar em qualquer plataforma, hein, que permite que você, facilita você transcrição. Você começa a digitar lá o texto, você cadastra primeiro quem são as pessoas que vão falar. Tá. Cláudio Ferreira e Salvo, estão conversando, eu estou registrando a fala deles. Aí eu indico, aperto um botão lá, fala de Cláudio Ferreira, pá, aí aparece Claudio Ferreira, aí começa a digitar, blá Claudio parou de falar, espaço, pausa, muda para outra pessoa. Fala de sal, digita salto, passo, pausa, você vai dando esse pausa, é, e ele tem embaixo ali uma, uma visualização gráfica né, da, da, do, da conversa, que isso ajuda bastante para ver quando a pessoa começa a falar, quando ela grita, você consegue ver visualmente. Então rapidamente você encontra os pontos. Bem bacana, usei na minha pesquisa de mestrado isso. Filmadora. Tomar cuidado também, não se gravar sem autorização, principalmente filmar, as pessoas têm uma relação com a imagem filmada muito forte. É, muitas pessoas não vão aceitar ser filmadas, podem até aceitar ser gravadas e não vão aceitar ser filmadas, tentem não forçar a barra, dizer assim, ah, se você não vai ser filmado, então não vou fazer a pesquisa por você. Tentendo ser flexíveis e gravar só o áudio, ou se você não tiver um gravador de áudio, o que você faz? Ah, não, não, você filma você filma, filma a parede, você fala ó, tá vendo aqui ó, eu vou filmar a parede só pra gravar o áudio, saco? É, detalhe, quando for filmar com a filmadora a pessoa autorizar mesmo que eu autorize, tente botar fora do campo de visão dela, pelo menos, não diretamente na cara dela, eu nunca filma e entrevista a pessoa com a filmadora aqui na cara de vocês, por quê? Porque a pessoa não vai falar com você, vai falar com a filmadora, com o mundo, com a televisão, e pode ser que ela fique muito estranha, né? Então, ou ela pode ser que fique muito inibida, ou pode ser que ela fique desinibida demais <risos> né? Então, o ideal é que você fale com a pessoa de frente e você põe a filmadora assim, ó, 3x4. Ou, se você estiver na rua, um aluno meu inventou uma técnica eu achei mais ou menos, né? Que é o seguinte, você está andando com a pessoa aqui, posso filmar você e tal? Você mostra a câmera, beleza? Beleza. Põe aqui, ó. ela está assim. Aí, se você tem um visor aqui, você olha embaixo, tá, tá no foco, beleza? Não precisa ficar no foco muito preciso, dele fica tudo... Não sei se vocês viram as imagens dele, já mostrei... Não? Foi uma entrevista que ele fez de Google com o pessoal de, de, de telefone público e é, telefone é, e celular. É ele ficava aqui, né? para não deixar a pessoa medida. É, o ideal não é isso. O ideal é você ter uma pessoa fala e a outra pessoa filma. Agora, quando você está sozinho, essa é uma técnica possível. que a outra pessoa filma não fica... Visível, digamos assim, né? O cameraman. Uma coisa que você pode fazer também é para a pessoa se sentir mais à vontade, dar a câmera para a pessoa, mostrar como é que funciona e tal. Às vezes as pessoas perguntam, principalmente mulheres, ai assim, ah, você não vai filmar minha espinha, aí ah, você não vai filmar não sei o que, não vai dar close, não né? vai dar o zoom, não sei o que. Aí, né, deixa, eu fazer, deixa eu acertar minha maquiagem aqui. Aí você explica, não, a minha câmera é ruim, eu não vou usar zoom não, tá? vai ficar tranquila, você mostra como é que é. Máquina fotográfica. Tomar cuidado com fotos posadas né? Você não vai ter muito interesse nisso Agora vamos posar com uma foto Você vai ter interesse em tirar fotos das pessoas No ambiente natural Outra ideia, não, não tire foto assim tipo, tipo, tipo, tipo. A pessoa já posa né? Tire foto assim tipo, tipo. Né? Principalmente a máquina digital Dá pra fazer isso bem legal porque Você olha aqui embaixo né? Então você consegue ver legal Mas desenvolva um o é, capacidade de fotografar Sem olhar para câmera Isso é bem legal, ajuda bastante Você Tirar fotos mais naturais. Né? Uma regra muito importante para fotografia é tirar muita foto. Né? Só depois você selecionar o que é melhor, o que é bom, o que você vai usar. Muita foto. Os bons fotógrafos não tiram boas fotos, tiram muitas fotos e sabem escolher as melhores. Ah, outra coisa importante também, a câmera não deve, deve ter ruído, se tira foto fica ficando a ou você abre a câmera, assim, né, aquelas máquinas que parecem um celular, sei lá, desliga todos esses sons aí, porque o cara deixa faz um thing e a pessoa já. Eu tiro foto. Você se entrega, né? E também que seja um ajuste automático, Para você não ficar configurando a máquina. Você aperte e a foto fique boa em qualquer situação. você não se concentrar nisso. Para você analisar esses dados todos no. no Computador, depois existem instrumentos como os QDAS, né? QDAIS, sei lá como é que fala isso, QDAIS, são os Qualitative Data Analysis Software. São vários tipos de software, é uma categoria de software que serve para classificar, organizar os dados de pesquisas qualitativas. Então, como é que você, quando você faz pesquisa qualitativa, você tantos dados sem uma estrutura que você se perde no meio deles? Esse software ele ajuda a classificar essas coisas eu vou mostrar um exemplo aqui, que é o Hyper Research Que eu estou usando na minha pesquisa de mestrado Que esse aqui é uma captura de tela dele Como é que funciona o Hyper Research? Você importa documentos, textos, imagens, ou o que você quiser para dentro dele Aí, por exemplo, um texto Importei esse texto aqui E agora é, eu vou classificar ele Então eu pego o texto, seleciono uma parte do texto e digo que essa parte tem a ver com o um assunto de evidência cultural que é um assunto da minha pesquisa, um tópico que me interessa então eu vou lá e marco, pego um aqui estão meus tópicos de pesquisa eu vou lá e associo a esse parágrafo ah, mas esse parágrafo também tem a ver com o um deslocamento de, do, do espaço-tempo aí vou lá e marco, isso também tem a ver com isso? Eu vou botando códigos, classificando, tagliando, digamos assim, o seu, seu texto quando você termina fazer isso, você pode até levantar, um, fazendo um levantamento estatístico quantitativo, quantas vezes você usou, quais foram os tópicos que mais apareceram como é, importantes no seu, na sua pesquisa, né? Quais foram os tópicos mais citados? É, aparece lá. E o tradicional papel e caneta, né? Esse é o mais importante e o indispensável. Levem sempre porque é o que menos falha vale. Agora a caneta pode ficar sem centímetro, né? Mas você sempre pode ter a possibilidade de pegar uma caneta de alguém emprestado. Então leve sempre papel e caneta, qualquer situação. Bom, leve o um lápis, o dragite vai estar batido. Também tem, tem essa. Tem história lá do. Vocês de desenvolver uma caneta especial para escrever no um espaço. Ah, uma tinta é? especial e daí alguém perguntou assim, leve o um lápis. Né? É verdade. Que eu tive que fazer uma pesquisa gigante, né? custar uma grana terrível e tá? tal. Ou leva um lápis, pode ser. O seu lápis tem que levar apontador também. Então, isso é meio chato, às vezes. E não fica tão legível, né? A lapiseira, grafite. Não, porque lapiseira quebra. Você tem carga dentro. Ah, eu não gosto. Por quê? Eu gosto de caneta. Né? Não sei, eu acho mais suave. Entendeu, né? Mas você pode ter grafite mais suave. Pode, pode. Não é a mesma coisa. Aquilo a BIC é uma coisa que realmente é uma das melhores invenções do mundo. Bom, mas voltando ao assunto, é... tem que desenvolver a capacidade de escrever sem olhar, né? Se chegar assim e tá falando com a pessoa, você não vai ficar olhando o que está escrevendo. Só é uma pessoa capaz de ver, querer ver o que você está escrevendo, né? Aí vai querer ver o que você está escrevendo, aí. por que você escreveu isso e não escreveu aquilo. Isso é bem chato quando você está numa entrevista. Se você, não ficar, se você escrever só alguns momentos A pessoa vai ficar... vai começar a falar aquilo que você quer ouvir ah, Você começou a falar Não, porque eu gosto... Você tá assim, né? Cadê? Porque eu gosto muito de ouvir é, o site X né? que Você vai lá no site X E eu também... Ah, cara, eu não tô o site X É, eu gosto de ouvir o site X, mas eu também ouço o site não sei das ah, pode ter, Tem pessoas que fazem isso, que percebem que você está dando ênfase porque que você anota e começa a falar do jeito que você quer que ela fale, né? Então o ideal é que você finja que está escrevendo o tempo todo. O professor deu, ele veio lá que o consultor falou tanto de ele escrever entrevistar os donos das empresas assim, ele sempre leva a caneta e finge que está escrevendo. Por mais que ele não esteja escrevendo nada. Os caras adoram, eles acham que ele está falando importante, não é aonde... ah! ele, ele fala assim, olha, tem que anotar tudo que essa entrevista é a mais importante de todas. Então, depois eu vou ter que rever para avaliar direitinho. Então, se importa, se não está, imagine. Né? E aí, ele fica ali, escreve, às vezes, escreve umas palavras ah. Bom, daí tá tá aí a dica: papel e caneta não fale. Ah, legal, legal do papel e caneta é o seguinte: você tem que fazer um, sempre um, uma, uma média do, com a sua velocidade escrita e com o que você quer anotar e com o que você precisa anotar. Porque você não vai conseguir anotar tudo Vai escrever tudo Por mais que você tenha desenvolvido técnicas de taquigrafia Que é escrita em código né, Que as secretárias usam né, Você não vai conseguir ser tão rápido Quanto as coisas que estão acontecendo Mas você pode Desenvolver um método específico De saber é, tirar aquilo que é mais importante Eu uso muito anotações de contexto Eu não uso anotações Do que a pessoa fala Mas assim, a pessoa está falando é, não, porque eu vou lá e não Não, eu escrevo casa do Fulano. Eu escrevo, ah, foi no lugar tal. Estou anotando os lugares que a pessoa está falando, contextos. Isso me ajuda, me ajuda a anotar, mas cada um pode desenvolver uma técnica diferente. Agora, muito importante, sempre ter a um mão, né principalmente quando for trabalhar para empresas, um formulário de autorização que esteja bem claro. Não pode vir um dialeto de direitês, né, de legislativo, porque senão as pessoas não vão entender e podem até é, desistir de participar dessa pesquisa por conta disso. Você pega um entrevistado porque o cara... Não, eu não vou assinar isso aqui. não estou entendendo, então não quero solicitar que eu me enganar para ele alguma coisa. É, tem que ser claro. E é bom que você explique também, né? Explique o que a pessoa vê no texto, é que ela vê aquilo que você explicou, se ela vê qualquer outra coisa diferente, aí... Aí o bicho pega. Deixar bem claro no texto né, como vai ser usado os dados. Será usado somente para a nossa empresa, para o uso interno, para o desenvolvimento de novos produtos e não será divulgado em terceiros, né, nem comercializado. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, em termos de pesquisa. E